Olá a todos! O tema deste vídeo é sobre a autoestima. É uma avaliação subjetiva que uma pessoa realiza de si mesmo, sendo pessoal, está envolvido com as emoções e comportamentos. Praticamente, ao termos emoções e sentimentos, resultam através de um comportamento que está relacionado com o pensamento, surgindo assim decisões que levam às ações, sendo que cada ação determina como irá ser a autoestima de alguém e como irá trazer bastante felicidade. A autoestima define-se pela autoimagem, que é a percepção própria, em que utilizam-se dois sinónimos, autoconfiança e autoaceitação. A autoconfiança é a certeza de que somos capazes de realizar qualquer tarefa e a autoaceitação é quando demonstram-se reações corretas perante certas situações, tecnicamente é aceitar-se da forma como realmente é, e apresentar sempre as melhores qualidades através das experiências. A autoestima alta é quando sabemos que um bom desempenho é contínuo e sempre benéfico em diferentes áreas, em que envolve autorrespeito e autoafirmação, porque quando demonstram-se boas qualidades, outras pessoas também irão sentir-se bem com essas atitudes e irão dar bastante valor. A autoestima baixa é uma auto que não é correta e que são colocadas críticas onde realmente não há. E principalmente quando reclamamos sobre determinadas situações em que poderiam ser de uma forma completamente diferente, por vezes eh, ignoramos certas necessidades. Então, na minha opinião, é bastante importante Investirmos tempo com experiências de boa qualidade e realizar atividades em que realmente se sintam bem. Este foi o vídeo. Espero que realmente tenham gostado deste vídeo e que subscrevam ao canal, coloquem gosto e...